Boa tarde pessoal, vou mostrar para vocês hoje como funciona o sistema de gerenciamento de chamados. Esse sistema já é utilizado no, no campus da UFMG e vamos implantar agora na infraestrutura e a tendência é utilizar em toda a faculdade de medicina. Todos os departamentos que solicitam demandas, solicitam demandas de algum tipo de serviço pode, poderá utilizar esse sistema. Então quem irá utilizar o sistema... É o departamento que vai prestar o serviço que vai atender alguma demanda do usuário. O usuário vai simplesmente enviar o e-mail pré-definido para cada departamento para criar esse esse chamado dele. Então, eu como usuário de atendente do Sins, vou entrar em atendimento.medicina.fmg.br, meu usuário e é pré-cadastrado, entrei. E vou ver essa tela inicial do sistema de solicitação de, de serviço. Nessa primeira tela, eu posso ter várias filas no meu departamento. No SINs, eu tenho apenas SINs. Eu poderia dividir o SINs suporte, SINs sistema. Por enquanto, a gente só tem a fila SINs. E na fila SINs, nós temos 15 novos chamados, 8 abertos e 2 pendentes. Nessa outra caixa que nós temos 10 tickets e que está sob minha responsabilidade, que tem proprietários, eu sou o dono deles já assumi eles então esses são os 10 principais tickets meus, nessa outra caixa, nós são 10 tickets que acabaram de chegar no, no SINS ainda não tem responsável, ainda não tem dono, um usuário do sistema prestador de serviço, eu posso chegar e tomar aqui, preciso de ajuda no computador, eu posso assumir, clicar aqui e assumir esse, esse ticket para mim, esse chamado para mim, ele vai vir para mim aquilo então, essa é a tela inicial do sistema e para o usuário que vai demandar do o serviço, ele vai simplesmente entrar no e-mail dele, que pode ser e-mail da medicina ou pode ser algum e-mail externo também, não tem problema. Vou mandar para o sim, seria esse, atendimento sims. Vou colocar o assunto, preciso de ajuda na internet. Coloquei o assunto. do meu computador. Depois eu detalhe, certinho qual que é o meu problema, qual que é a minha demanda, envio o um e-mail. Esse e-mail irá gerar um chamado no Sins, que vai cair em uma fila sem dono, sem proprietário. Alguém do Sins pode pegar esse ticket, assumir ele e falar ah, "Eu vou assumir isso aqui que eu já sei fazer". Ou no departamento, cada departamento pode definir o seu, pode ter uma pessoa responsável para pegar um ticket e passar para a pessoa que está mais tranquilo, ou que tem mais conhecimento sobre o assunto. Esse e-mail aqui vai chegar nessa fila aqui, daqui a pouquinho, chegou, precisa de ajuda na internet, então ele abriu o chamado número 140, o usuário que enviou o e-mail, vai receber a confirmação no e-mail dele, aqui, gerou um ticket RT-MED, número 140, com o assunto dele, então o usuário tem esse acompanhamento aqui. E agora, temos que aguardar o atendimento e o, e o andamento pelo departamento que vai atender a demanda. No próximo vídeo, a gente mostra mais detalhes sobre como assumir o um ticket ou como transferir para outros usuários. Obrigado.